Mais um programa Auge Brasil. E começando com o lançamento do circuito Arc Decor. Os 60 anos de Cáciumara, o Americana Gime Fest. Story, faz quatro anos. A loja Maria Bonita Santa Bárbara do Oeste de casa nova. Yeah. Lançada em Campinas, no Taquaral, o anuário Circuito Arc Decor trazendo tendências para arquitetura, reflexões e metaverso, reunindo profissionais e fornecedores. Vejam o que aconteceu! que ela limpa a alma da gente, da poeira do mundo, acho que, não sei se o que disse isso, mas se disse, fez muito bem. A loja Maria Bonita está de casa nova e o hoje Brasil esteve lá conferindo as novidades. comemora 60 anos, uma empresa consolidada nos segmentos de cama, mesa e decoração em expansão, buscando realizar os sonhos do brasileiro e principalmente vestir sua casa. Nós estivemos lá, fazendo parte desse grande momento. linda que começou há 60 anos atrás, por três irmãs, um grande sonho que se iniciou lá atrás. Eu vou passar um videozinho para fazer uma introdução para que vocês entendam um pouco e aí eu venho e complemento para vocês. A loja It Story comemora quatro anos e recebe os seus convidados numa mega festa na em americana e quem embala a noite é o cantor Thiago Rocha. You're <laughs> é o maior evento de quadrinhos, games e da cultura pop. Ele faz parte também do circuito do Anime Fest Eventos, ocorrido em seis cidades do interior paulista. Dessa vez foi sediada na Colégio Dom Bosco, em Americana. Cosplays, música e dança também fizeram parte do evento. Vejam as imagens a seguir. O Brasil fica por aqui. Semana que vem espero vocês com mais novidade. Muito obrigada pela sua audiência!